E dessa vez, galera, eu tô de volta com a série iniciando no Clash of Clans. Sim, senhoras e senhores, eu resolvi voltar a trazer a progressão desse meu atual centro de vila nível 7. Como eu havia prometido no início da série, eu estaria né, evoluindo esse centro de vila até o centro de vila nível 8 full, para depois voltar com a série começando uma vila do zero, que era aquele meu centro de vila nível 9, lembram? Bom, quem é inscrito antigo... Deve se lembrar, outra coisa que eu mudei em relação ao vídeo anterior é que eu não irei colocar a, a minha webcam gravando aqui pra vocês, ok? Então a gente vai focar literalmente no Clash of Clans dessa vez. Só que se vocês quiserem que eu volte com a webcam nessa série, eu posso voltar também, beleza? Então vamos lá. Bom, eu acho que pra gente voltar a jogar, a gente precisaria aqui de um layout novo, né? Eu imagino que esse layout aqui não vai ser muito eficiente. Eu tô recebendo uns ataques aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês. Até que esse último aqui, até que a gente conseguiu defender bem. Mas, é, como vocês podem ver, eu tô recebendo uns ataques que estão me roubando muito. Então, eu resolvi mudar esse layout, colocar um layout mais eficiente. E eu mudei pra esse layout aqui, ó, vou definir como ativo pra vocês verem. E esse layout aqui, se não me engano, eu já utilizei ele em outros episódios, mas eu não me lembro bem, tá? Então eu vou só editar aqui e vou colocar a borracha pra vocês verem como é a estrutura dos muros pra vocês que estão no centro de vila nível 7 aí e querem um layout. É, acho que eu não vou nem tirar as dos lados, vou tirar só as do centro, que aí vocês vão entender como é o layout e como ele é bem simétrico aqui tá então ó, como vocês podem ver aqui ó, é um layout bem simétrico tem quatro compartimentos no centro que você pode colocar as principais estruturas o restante é dividido dividido ali entre quatro los e quatro t's assim por, por assim dizer né são quase que uma letra t enfim deixa eu cancelar aqui beleza voltar aqui então esse é o meu layout e olha só eu quero mostrar pra vocês aqui essa última defesa que esse layout fez, pra vocês verem que ele tá até sendo eficiente, tá galera? Então olha aqui, o oponente começou ali jogando dois raios no do meu morteiro, levou um dos meus morteiros e veio com gigantes aqui pela parte de baixo, olha só. Além dos, além dos gigantes, ele tinha na estratégia dele mais gigantes que ele não tinha colocado, o Rei Bárbaro de nível 2 e 13 Magos de nível 4. Esse cara provavelmente é um outro centro de vila nível 7. Eu tinha Magos ali, ó, tinha Magos de nível 6 no meu castelo de clã que eu peguei ali do Bacon, caras. Então, me ajudou bastante, com certeza, na hora de defender. Vocês viram ali que os gigantes do meu oponente não serviram pra praticamente nada. Bom, basicamente, então, eu troquei o layout até agora e tô satisfeito com o layout vou ficar com esse layout aqui por, por mais um tempo imagino que seja uma dica interessante eu já falar para vocês colocarem esse layout, caso vocês estejam querendo trocar de layout, queiram algo um pouco mais específico, deixa eu pedir alguma coisa aqui, eu peço qualquer coisa porque não vai mudar muito na minha estratégia e deixa eu falar um negócio para vocês olha só, minha abóbora sinistra nasceu num lugar inadequado né, infelizmente não nasceu como por exemplo o caldeirão de halloween que foi do halloween passado, ou seja, essa vila aqui já vai fazer um ano de idade, sim senhoras e senhores o tempo passa e a gente não percebe <risos> então vamos lá como vocês podem ver, o meu centro de grana nível 7 está praticamente full as coisas que eu tô colocando atualizar aqui são o seguinte, o Rei Bárbaro, agora eu tô colocando ele para nível 3, ele vai até nível 5 no centro de vila nível 7, coloquei a minha última Tesla para o nível máximo e agora o que eu tô precisando pessoal é Elixir, tá? Elixir para atualizar aqui os meus quartéis, minha broca de Elixir negro que também precisa de mais um nível aqui no, no laboratório, eu preciso atualizar o meu dragão e alguns feitiços, mas basicamente é isso. Ah, deixa eu mostrar a minha estratégia que eu, tô, que eu montei aqui, ó Eu coloquei 12 gigantes, bárbaros, arqueiras, 4 quebra-muros e 4 magos Só pra, talvez, levar uma tropa do castelo do clã, alguma coisa mais específica Não, esse centro de vila nível 9 a gente não vai poder farmar Bom, o que eu quero fazer aqui? Eu quero farmar ouro, nossa, olha só, olha que filé de vila Eu quero farmar ouro pra poder... Upar os meus muros e farmar elixir para poder atualizar o restante das minhas construções Pra gente poder finalmente ir pro centro de vila nível 8, tá? Então vamos lá, eu quero farmar aqui e eu já vou pedindo perdão antecipado Se eu fizer alguma cagada, olha só, duas bombas gigantes a gente já vai levando Porque tem muito tempo que eu não jogo nesse centro de vila de nível baixo aqui Então provavelmente eu possa fazer alguma cagadinha e vocês, por favor, me perdoem, tá? Então eu vou colocar aqui o meu feitiço de cura, vou começar a rodear aqui a vila, nossa senhora, perdi três gigantes, é, vou começar a rodear a vila do meu oponente com os meus bárbaros, colocar os meus magos separados aqui, e vou começar a prestar atenção naqueles meus gigantes ali, para colocar o meu feitiço de cura para eles não morrerem, e agora eu vou soltando aos poucos aqui as minhas arqueirinhas, tá? Então vamos soltando aqui, vamos soltando aqui, eu quero que se elas puderem focar aquela parte central melhor ainda, show de bola, vou mantendo os meus gigantes vivos, Beleza, o meu gigante tá vivo lá no centro. Os meus magos estão vivos lá no centro. Tem muitas arqueiras vivas lá no centro. E isso aqui provavelmente vai ser um PT lindo e fácil, até. Então a gente já começou bem, começamos, retornamos na verdade a série com o pé direito, com um belo de um farm muito fácil, né? Não foi um farm tão, tão expressivo, né? Não tem uma quantidade muito, muito grande de, de recurso, mas com certeza valeu a pena. E pela facilidade, com certeza, eu gostaria de ter todas as vilas assim pra eu poder atacar, né não? Então vamos lá, vamos esperar terminar aqui o nosso ataque. E essa é uma configuração de ataque que eu sempre utilizei e sempre utilizarei porque é uma das mais eficientes, né? A Bárbaro, Arqueira e Gigante, com certeza... E. Sempre será as principais estratégias para farm. Muitas pessoas usam só bárbaros e arqueiras, mas eu nunca me adaptei com esse método, porque tem que, a, tem que atacar muito, pessoal. Se você for atacar com bárbaros e arqueiras apenas, você vai ter que focar, por exemplo, aqui, ó. Ele, é, broca de Elixir. Broca de Elixir negro, não, né? É Broca de Elixir negro também, mas Mina de Ouro e Coletor de Elixir. Você vai ter que ir atacando, rodeando a vila do seu oponente para você poder farmar. Só que, normalmente, nesse tipo de ataque, você acaba deixando muito elixir fora do seu farm. E você também acaba perdendo muito elixir também, né? Então, beleza. Vou planejar mais um ataque e mostrar outros ataques que eu fiz. Olha só esse outro ataque que eu fiz. Entretanto, com uma estratégia um pouco diferente, esse que é um centro de vila que eu tô atacando, ó... Também um pouco abandonado De certa forma abandonado Esse aqui também seria uma, é, um centro de vila para você atacar utilizando por exemplo Apenas bárbaros e arqueiras Que não teria problema Você não iria nem necessitar Gastar os seus feitiços de cura E nem necessitar gastar os seus gigantes Por que que eu gastei tudo aqui? Bom, primeiro porque eu tô de certa forma desacostumado E eu não queria perder esses recursos né? Esse chinês aí que eu tô atacando Tava oferecendo muita coisa E eu resolvi aproveitar Então para garantir que eu iria roubar tudo, eu gastei tudo também, coloquei meus gigantes, coloquei todos os bárbaros, todas as arqueiras e coloquei todos os meus feitiços também além disso eu sabia que eu não iria atacar tão cedo até o momento de eu gravar esse vídeo então eu, ter, eu tinha certeza que a, até o momento de eu voltar eu estaria ali com o, o mais exércitos prontos então eu não precisei me preocupar tanto com isso do ponto de vista de lucro com certeza não é o mais interessante você gastar tudo em todos os ataques se você puder economizar de alguma forma os seus feitiços ou os seus gigantes, de, se você ver que você não vai precisar colocar eles então com certeza é interessante você não gastar, eu como eu disse eu gastei porque né, eu estava um pouco inseguro e resolvi mandar bala com muita força aqui no meu oponente, então basicamente consegui mais um 100% só que esse aqui com certeza foi um belo de um farm, 321 Mil de ouro, 200, quase 250 mil de Elixir. Com certeza, valeu muito a pena. Além disso, peguei três estrelas pro meu bônus de estrela. Então, valeu realmente a pena ter dado ali o 100% no meu, no meu oponente, né? Então, beleza, faltam duas estrelas para eu conseguir o meu bônus ali, ó. De estrelas, então com certeza no meu próximo ataque eu vou fazer ali da forma mais adequada para eu conseguir pelo menos duas estrelas. Então qual foi o propósito desse vídeo basicamente? Falar para vocês que a série está de volta. e Eu garanto para vocês um episódio pelo menos semanalmente. Trazendo a progressão da vila, novidades e algumas dicas que eu for identificando durante o meu farm. Espero que vocês gostem do retorno da série. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E, por favor, clica no sininho para você, você receber as notificações quando tiver vídeo novo. O YouTube tá me trolando, não tá mandando os vídeos a galera. Então, você tem que ficar ligado no canal para você assistir os vídeos, senão você vai ficar por fora, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Retornando aqui, mais uma das séries antigas no canal, realmente... Fico feliz de poder estar de volta com o Clash of Clans aqui. Mas antes de me despedir, eu quero que vocês deixem o feedback aqui nos comentários. O que vocês acharam, se vocês querem que eu retorne, se vocês querem mais vídeos no meu centro de vila nível 11. O que vocês acham que eu deva fazer no meu centro de vila nível 7. E agora sim eu vou me despedindo de vocês. Falo um grande abraço do gordinho e até a próxima!